Buongiorno, dia, buon bom pomeriggio, boa sera. Eu sou a Ana Paula, a tua enseñante de italiano sul web. Eu sou a Ana Paula, a sua professora de italiano aqui na internet. E nós estamos agora prestes a começar um evento maravilhoso que será o evento Vita em Festa, que é o evento em que eu vou te dar atalhos para que você aprenda italiano de verdade. Naturalmente e mais rapidamente com respeito a outros modos de se aprender italiano. Para quê? Para que você possa realizar todos os seus sonhos com relação à língua, seja o sonho de viver na Itália, por exemplo, como de viver a Itália mesmo estando no Brasil, de entrar na cultura italiana, na língua italiana. Então, se inscreva no evento italiaguanapawa.eu. É grátis e atenção, é secreto, não estará nem nenhuma plataforma aqui aberta. Somente os inscritos poderão obter todo o material do evento e experimentar na prática em si mesmo os benefícios de se aprender italiano assim, dessa forma natural. Vai ter muito conteúdo, muita coisa boa por lá. Então, eu te espero lá no evento. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver os 10 verbos mais utilizados em italiano. Então, vamos lá? E na décima posição está o verbo stare. Está o stare. Isso mesmo, é o estar em italiano. Vamos ver aqui na tela alguns exemplos com o stare. Exemplinho clássico. Olha aqui, ó. Come stai? Como está? Como você está? É perguntinha clássica quando você encontra alguém. Aqui, eu estou falando diretamente com tu, com você, né? Está? Ou seja, eu tenho uma certa intimidade. Eu te chamo por tu e não por senhora. Então, é como está? Resposta. Estou bem, né? Grazie. Então, pergunta. Está? Tu está? Resposta. Eu estou. Estou bem, né? Grazie. Um outro exemplo. Maria Grazia está estudiando, Maria Grazia está estudiando, então, eu estou, olha aqui, eu estou, tu sai, lei ou lui, ela ou ele, está, Maria Grazia está estudiando, então, olha só, três diferentes usos desse verbo estar em língua italiana, come stai? Pergunta, estou bene, grazie, quando você está falando sobre uma condição momentânea, estou bene, e juntamente com o verbo, qual verbo? No gerúndio, ou seja, aquela sensação de continuidade naquele momento, a Maria Grácia está estudando, Maria Grácia está estudando. Outros verbos no gerúndio, você consegue me dar algum exemplo? Que verbos você conhece de língua italiana? Coloca aqui, como se você estivesse fazendo aquilo. Pensa num verbo que você conhece e coloca. Estou mangiando. Estou bevendo. Estou uh, leggendo. Estou guardando uma lezione. E por aí vai. O nono verbo più usado em língua italiana é o verbo dare. O verbo dar. Está na nona posição entre os verbos mais usados na língua italiana. Então, vamos aos exemplos do verbo dare. Verbo dare. Então, aqui, ó, estou falando de io. Io do presente. Io do tanti baci ai miei figli. Io do tanti baci ai miei figli. Eu dou tantos beijos nos meus filhos. Ou, olha aqui, isso daqui, ó. Isso, eu vou pedir alguma coisa para você. Vou pedir o seu número de telefone. Falando com tu diretamente, como é que eu digo? Dá-me o teu número de telefone. Tradução literal. Dê-me o seu número de telefone. Dá-me o teu número de telefono. Um outro exemplo agora com lui, ele. Então, olha aqui, ó. Luigi da... Atenzione a tutti, luigi. Dá atenção a tutti. Então, nós vimos na nona posição na nona, na nona posição, nós temos o verbo dare. Então, é io do tu dai. Lui dá. Da. al oitavo posto, abbiamo il verbo dovere. Na oitava posição, nós temos o verbo dovere, que é dever ter que.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 Beatrice deve, terminando com E, terceira pessoa. Beatrice deve fare i compiti prima de uscire. Então é, eu devo, tu deve e lei, ou lui, deve. Trai verbi più in italiano, la settima posizione, il verbo venire. Entre os verbos mais usados em italiano, em sétimo lugar, nós temos o venire, que seria o vir. Vamos aos exemplos. Verbo venire. Que seria ouvir. Eu. Eu vengo a escola com l'autobus. Eu venho a escola com o ônibus. Tu. Vieni a casa minha. Dobbiamo parlare. Eu vengo. Tu vieni. Adesso parliamo de lei ou lui. No caso, lui, Oh, il direttore. É venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. O diretor é venuto in ufficio per parlare con eh, o capo reparto. O diretor veio no escritório para falar com o chefe, para falar com o, um, o chefe da repartição.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 Em sexto lugar entre os verbos mais usados em italiano, nós temos o verbo volere, que é o nosso querer. Volere é um verbo irregular, é muito, muito utilizado, vemos, está na sexta posição em língua italiana. Mas agora você vai ver o exemplo, vai ver que é facinho e vai se lembrar toda vez que precisar usar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha aqui, esse daqui é um querer, é o é um querer no sentido de gostaria, aquele jeito mais... É, um, educado, mas menos agressivo, menos direto de dizer que você quer algo, é dizer eu gostaria. Então, olha aqui, eu posso dizer assim, ó, vorrei, vorrei, é eu, eu gostaria. Io vorrei uh, vivere a Firenze. Gostaria de morar em Florença esse caso aqui é uma possibilidade, mas você pode utilizar, quando você vai fazer um pedido também para alguém, para não ser muito diretão, volho, você pode usar o vorrei e, falando em vorrei, diretona agora, eu quero, então eu vorrei, eu gostaria, agora eu tô sendo diretona eu quero, eu volho, volho um gelado, volho um gelado. Tu, se fosse, se fosse você quer um sorvete, é voi. Estou te perguntando, você quer um sorvete? Voi um gelato? Então, aí eu voglio, tu, vuoi. E agora a terceira pessoa, lui ou lei. No caso, vamos fazer o exemplo com lei. Lei, vuole trovare un lavoro. Ela quer encontrar um emprego, um trabalho. Lei, vuole trovare un lavoro. Então, é... Eu voglio, tu vuoi e lui o lei, vuole. Atenção, olha esse voglio aqui. Não se pronuncia o GL. Então é voglio, como se fosse o som do nosso LH em português. É eu voglio, não é voglio. Ok? Você conhece outras palavras com GL em italiano? Tem muito sobrenome, né? Com GL, que aí no Brasil o pessoal pronuncia GL, mas não é se é GLI, é esse som do LHI, então é LI. Você conhece algum? Me conte aqui nos comentários. Em quinta posição abbiamo o verbo potere, em quinto lugar, entre os verbos mais usados, nós temos o verbo potere, que é poder. Vamos aos exemplos? Posso passar a lei 17. Posso passar.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 Capriola. Beatrice pode fazer ela capriola. Então é eu posso, tu põe, elei, olui, lui põe. Beatrice põe. Po. Põe fazer capriola. Ela pode fazer é, dar cambalhota. Capriola é cambalhota. Olha só. Neste caso, esse Beatrice pode fazer la, la capriola significa que ela consegue dar cambalhotas como eu autorizo Beatriz a dar cambalhotas, ela pode dar cambalhotas, mais ou menos como em português, né? Então, em quinta posizione, abbiamo visto o verbo poder tra i verbi più utilizati in italiano. Siamo giunti alla quarta posizione, tra i verbi più utilizati in italiano. Nós chegamos na quarta posição, quarto lugar entre os verbos mais utilizados em italiano. E ao quarto posto, abbiamo, abbiamo, fare. Em quarto lugar, nós temos o verbo fare, que é fazer. Vamos aos exemplos. Então, aqui é io. Eu ti faço i miei complimenti. Ti faço i miei complimenti. E eu te elogio, eu te cumprimento. Tu... Fai colazione adesso, fai colazione adesso, você toma o café da manhã agora, fai colazione adesso, então aí eu faço, tu fai, e lui o lei, lui, vamos ver um nome para esse lui, pode ser Domenico, então olha aqui, em settimana, Domenico fa la torta alle mele. Toda semana, o domenico faz o bolo de maçã. ogni settimana, domenico fala torta. Domenico fala torta alle mele. E adesso eu, eu vou ensinar para você uma expressão com esse fare que é muito usado aqui e eu acho particularmente interessante e engraçadinha que é farel bravo, fare la brava. Você sabe que bravo, brava significa é bom em alguma coisa, né? Significa, é, é um elogio, né? Fulano é bravo, fulano é brava. Atenção, que ele flexiona. Feminino, masculino, singular e plural. Então, é bravo no masculino singular, brave. Brava no feminino singular e no feminino plural, sono brave, terminando com E. Então, bravo, brave, brava, brave. Ok. A expressão é fare il bravo, fare la brava. O que significa isso? É se comportar bem. Então, por exemplo, la bambina fala brava se comporta bem na escola. A menina se comporta bem na escola. Por exemplo, em vez de dizer quem tem o permesso para estar andando, eu posso te dizer: ok, fa il bravo, sendo tu, Tido, esqueçando. É isso, legal essa expressão, né? fare bravo, farela brava. Agora vem cá, marque aqui nos comentários ou envie esse vídeo para alguém a quem você quer dar esse recado, de se comportar bem, olha lá, se comporte bem. fale bravo, fala brava, marque a pessoa aqui ó, e não diga nada. Ou então mande esse vídeo para a pessoa. Vamos ver o que ela vai te dizer depois. Estamos chegando à terceira posição. Qual é o terceiro verbo più utilizado em italiano? É o verbo ANDARE. Atenção, esse verbo, terceiro mais utilizado em língua italiana, é um falso amigo, porque ANDARE não significa andar de caminhar, significa ir. E agora vamos aos exemplos. Andiamo a vedere qualche exemplo. Verbo andare, que é o verbo ir. Vou até colocar aqui, ó, io. No presente, como fica? Io vado da una mica. Vado da una amiga eu vou à casa de uma amiga. Tu, io vado, tu vai. Vai al supermercato questo pomeriggio? Vai al supermercato questo pomeriggio? E lei invece, o lui, lei o lui, ella o eli, va. Uh, Beatrice va all'università. Io vado, tu vai, terminando con i, e lei o lui, ella o eli, va. Siamo giunti secondo posto, la segunda posizione tra i verbi più utilizzati in italiano, em segundo lugar, entre os verbos mais utilizados em italiano, qual é? É o verbo avere. Avere tem mais de uma função em italiano, avere em italiano significa ter. Pode ser, seja algo físico, né, na questão de possuir, como um sentimento. Eu tenho amor por isso, é mais ou menos como a gente usa em português. Porém, tem também um outro uso e a gente vai ver agora nos exemplos. Por que eu coloco entre parênteses? Porque nem sempre você precisa indicar quem, né? Nem sempre você precisa indicar o pronome. Como em português tem uma casa na praia, em italiano precisa é dizer eu tenho, né? Italiana, a mesma coisa, o, una casa, al mare. Já é subentendido que a gente sabe quem é que tem, né? O, io, o. H não é pronunciado, esse também é um verbo irregular. Então, é io, o, tu, ai, tanta voglia, di studiare. O que era voglia? Lembra qual verbo que a gente já viu aqui? Lembra o verbo? Volere, né? Então, volia é vontade. Você tem tanta vontade de estudar. aí tanta volia de estudiare. Lei. A capito, súbito, cosa voleva. Assim. Ela entendeu lo logo o que queria. Alguém queria. Ela entendeu logo o que queria. A capito. A capito. Pois bem. Esse verbo avere, io o, tu hai, lui o lei, a. Como você pode ver aqui nesse terceiro exemplo, aqui nós temos o verbo no passado, ela entendeu. Por que que eu dei esse exemplo? Para que você se lembre que em italiano há dois verbos que têm um sentido absoluto se utilizados Separadamente, normalmente, ele tem, tem um sentido próprio, porém, eles podem ser auxiliares, ou seja, ajudar outros verbos a formar novos tempos verbais. O tempo verbal no passado, em italiano, um dos verbos auxiliares, como eu disse, são dois, é o verbo avere. Então, aqui, ó, quando eu quero dizer que ela entendeu, eu entendi... Né? Você entendeu, por exemplo, o verbo entender, ele pede esse auxiliar, havere. Então, é io, o capito, eu entendi. Tu, ai, capito, você entendeu. O lei, o lui, a capito. Então, aqui neste exemplo, ele está no passado, ele ajuda a formar o verbo no passado. São vários os verbos que utilizam o verbo havere. Como auxiliar, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o caminato, a gente falou que andar é ir, né, mas andar no sentido de caminhar é caminhar. então, olha aqui no passado, io o caminato, eu caminhei cinco uh, quilômetros, o caminato cinco quilômetros. Esse verbo é bem importante. Como nós vimos, está em segundo lugar entre os verbos mais usados em italiano. E como não poderia ser diferente, quem é que está em primeiro lugar entre os verbos mais usados em italiano? Quem, quem, quem, quem, quem? O outro verbo auxiliar do italiano, que é o verbo essere, ser. Essere é o verbo mais usado em língua italiana. Por esses mesmos dois motivos, que nós vimos agora com o segundo lugar, com o verbo haver. É porque além de um sentido próprio, ele também é um auxiliar. Ele ajuda a formar outros tempos verbais. Ajuda outros verbos. Entre os quais... O passado, o passado próximo, eu fiz. É sempre ou com essere ou com avere. Vamos ver alguns exemplos com esse verbo essere em italiano. E ele é um verbo também muito interessante, porque nós vimos, na né, em décimo lugar, nós temos o stare. Né, quando em português nós dizemos estou feliz, por exemplo, em italiano se usa o essere. Então se diz sono felice que pode indicar ou que você é sempre feliz ou que, naquele momento, você é feliz. Como que você vai fazer para diferenciar? Normalmente, quando é naquele momento, você especifica, né? Então, por exemplo, sono, sono felice. Sono una persona felice. Eu sou feliz sempre. Em português, nós diríamos sou feliz, né? Quer dizer que eu sou sempre, que faz parte da minha personalidade. Mas, se eu quiser dizer, por exemplo, que eu estou feliz nesse momento, em italiano, eu vou usar o essere também. Então, eu vou utilizar assim. Sono felice adesso. Sono felice per te. Sono felice in questo momento. Sono felice perché vado a viajar. Não significa que eu estou sempre feliz, mas significa que aquela é a minha condição e aí eu explico o motivo, porque eu vou viajar. Em português, nesse segundo caso, usaríamos o sare. No italiano, não tem erros. Você pode usar o essere e vai, e vai dar tudo certo. Agora, vamos aos exemplos do verbo essere, que é o ser. Conjugando, como nós vimos, sono felice, sono, un impiegato e banca. Sou um funcionário de banco. Quer falar sobre profissão? Você pode dizer sono. E o sono, qual é a sua profissão? Quer comentar aqui comigo, para eu te conhecer melhor e você praticar o italiano? Você pode dizer Sono un insegnante, sono un avvocato, sono un ingegnere, sono eh, una casalinga, né, donna di casa, sono un muratore, un pedreiro e por aí vai. Me conte aqui a sua profissão. Se você não souber, dá um Google aí e procure saber como se diz em italiano. Então, me pergunte que eu te respondo, ok? Então, quando você quer falar sobre sua profissão, por exemplo, você pode... Tem outro jeito, mas tem um outro jeito, mas você pode dizer sono un ou sono una. Tu, vamos ao tu. Sei uh, stato in Italia nel 2020. Sei estado em Itália, nel 2020. Você esteve na Itália em 2020. Esse caso aqui é o mesmo que nós vimos anteriormente. Não está no presente, porque ele está junto com outro verbo. Então, neste caso, ele está servindo como auxiliar para formar um tempo passado. Sei estado significa esteve. Você esteve na Itália em, uh, em 2020. Mas, se fosse no presente, né? Se eu quisesse dizer que você é, por exemplo, aqui no presente, você é um é um pedreiro, sei um muratore. Ok? Então, é io sono, tu sei. Ou você está falando no presente, ou você está construindo o verbo, outro verbo, usando como auxiliar no passado próximo, né? No passado em italiano, aquele mais usado, você usa... Né, o verbo você conjuga no presente Então é sempre tu sei eu sono, io sono stata Em Itália, nel 2020 Uma particularidade também Do verbo stare Quando é presente Agora vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho Essa questão Quando você usa stare Ah, quando usar o stare ou essere? Existem algumas regrinhas Mas a melhor coisa é você aprender com, é, Ouvindo, absorvendo o conteúdo né? Existem algumas particularidades Tipo o verbo de movimento você... Mas a questão que, que eu quero que você Memorize nesse momento é o seguinte Quando o verbo auxiliar É o essere, O verbo principal Que estará no passado né? Quando ele tem essa função de auxiliar Ele vai flexionar Em gênero e número Então por exemplo Aqui eu estou falando de um lui Dele masculino Lui Sei estado. Se fosse é, é, Beatrice, seria é stata Ou tu, né? No caso, você é uma mulher, eu diria sei stata. Então, flexiona. Nós siamo stagi. Então, esse verbo principal flexiona quando o verbo auxiliar é o essere. Quando é, por outro lado, o avere. Por exemplo, o caminato. Tu hai camminato, Noi abbiamo camminato. O verbo principal permanece intacto. Não muda. É caminato para tutti. não? eu caminato. Tu hai caminato. Lui, eu lei ha é caminato. Essa é uma particularidade, mas a gente foi um pouquinho mais a fundo. Porque a gente não consegue ser raso aqui. A gente aprende italiano de verdade. Agora, por exemplo, um outro uso aqui. Lei. Isso daqui está no presente. É em tinta. Lei é em tinta. Ela está grávida. É exatamente como eu disse antes. Então, olha só. Aqui nós vemos três usos desse verbo essere em italiano. Um aqui no presente. Você está falando sobre quem você é, quem alguém é. Está classificando, está dando é, particularidades, alguns detalhes sobre a pessoa. no impiegato di banca. Aqui nós estamos usando o verbo como auxiliar, ou seja... Para ajudar outro verbo que está no passado, sei, stato, sei, estado. Em Itália, você esteve. Isso é passado. É um verbo auxiliar esse verbo essere. E aqui, olha aqui, ela está grávida. Quando muitas vezes utilizamos o estar em português, em italiano vamos usar o essere na maioria das vezes. Essere é muito mais usado que o estar, Tanto é que, nela classifica, aqui nessa lista dos verbos mais usados, o essere está em primeiro lugar e o estar está em décimo lugar. Então, aqui, tá vendo os três usos desse verbo essere? Você conseguiria formar uma frase com o verbo essere? Me conte aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre isso, não hesite em me perguntar. Mas eu já te adianto o seguinte. O melhor modo para aprender italiano de verdade é na prática. Então, assim, faça, ouça muito, veja muita coisa. E essas informações que você está recebendo aqui nas aulas, nas aulas mais teóricas como essa, porque isso também é importante, entender um pouquinho o funcionamento de uma língua é importante. Você vai se lembrar da teoria quando você estiver o que? Praticando, absorvendo conteúdo, ok? E é exatamente... Sobre a prática de aprender italiano naturalmente Que é a base do evento Vita em Festa Acesse italiaconapaula.eu Lá eu vou te dar muitas informações sobre como aprender a falar italiano De forma natural, definitiva, prazerosa E com certeza muito mais rápida que os outros métodos Porque justamente é natural Então você já aprende, já absorve, já começa a praticar E lá eu vou te dar exemplo Prático de como fazer isso Ou seja, você vai sentir na sua pele O tanto que você vai aprender de italiano Somente nessa semana A inscrição para evento é gratuita Mas o conteúdo é secreto Somente quem se inscrever vai ter acesso ao conteúdo E eu aproveito e já te digo o seguinte Dois ou mais é melhor do que um Então assim, se inscreva E, e, e mande também, compartilhe com seus amigos Com seus parentes porque vai ser bom, inclusive, para você poder compartilhar experiências, além do pessoal que já estará lá, né, que você não conhece, mas com pessoas também que são queridas a você, com pessoas que você tem contato cotidiano, ou seja, que você já conhece. Então, assim, compartilhe também, faça um bem, faça um bem, sem olhar a quem te veríamos proximamente, te veríamos ali. A Vita festa. um abraço.